É seguro vender milhas? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Você já parou para pensar? Teve essa dúvida aí, essa insegurança? Se vender milhas é seguro? É confiável? Se você pode vender, é algo legal ou ilegal? Já passou para sua cabeça? provavelmente esse medo aí pode estar te parando, te impedindo de começar a aproveitar as oportunidades desse mercado. Respondendo essa dúvida, vender milhas não é ilegal, vender milhas não é proibido, você pode comercializar suas milhas, isso é extremamente legal, amparado pelo código do consumidor, amparado pelo próprio regulamento das companhias aéreas, quando ela fala o seguinte, que as milhas... É um bem que você tem. Se é um bem, você como possuidor desse bem, você tem o direito de fazer o que bem entender com, esses, com esse bem. E do outro lado, tem a, os programas que compram, as plataformas que negociam essas milhas, que são registrados, são seguros, plataformas extremamente confiáveis, que nós já vendemos nossas milhas há mais de oito anos e nunca tivemos problema, nunca tivemos empecilho algum. Então, vender milhas é legal vender milhas. É possível que você faça isso de forma segura, sem que você é, venha correr aí em problemas judiciais, em problemas de próprio bloqueio. O que acontece é que você tem que tomar cuidado com as limitações que existem em cada, em cada programa de fidelidade, em cada companhia aérea. Esses programas eles possuem essas limitações que vão te limitar ao longo do ano de comercializar é uma determinada, não quantidade de milhas, mas a quantidade de emissões que você vai fazer a partir da sua conta. Então, nesse caso, ela vai te limitar nesse ponto, mas proibido não. Não é proibido e você pode começar a aproveitar. Se você não está aproveitando as oportunidades desse mercado para transformar os seus pontos em milhas, depois transformar isso em dinheiro no bolso, colocar grana no seu bolso, você está perdendo dinheiro, você está deixando aí de ter a oportunidade de realizações, Poder fazer uma viagem bacana com sua família, de reformar sua casa, enfim, essa renda extra pode te proporcionar inúmeros resultados, te levar a inúmeras realizações. Então, vender milhas é legal. Nós fazemos isso há mais de oito anos e nunca tivemos problemas. Lembrando que isso está regido aí pela, pelas normas. Você tem a milhas é um bem direito. Você tem esse poder de fazer o que bem entender com ela inclusive a venda dela. Então, desate esse nó que está aí te impedindo de começar a aproveitar essas oportunidades de compra e venda de milhas para realizar os seus sonhos e alcançar seus objetivos. Comece hoje mesmo.